Eu tenho 13 anos, eu tenho 17 anos, 15, eu tenho 14 anos, eu tenho 14 anos, eu tenho 17 anos, eu tenho 16 anos. A única coisa que eu me arrependo foi ter saído da casa da minha mãe e entrado na vida do crime. Eu me arrependo de não ter terminado os estudos. E também de não ter aproveitado o emprego que eu tinha e de não ter falado para minha avó que eu amava ela. Eu me arrependo de ter traficado, roubado, de não ter dado valor pra minha família. Uma coisa assim que que eu joguei fora foi eu ter deixado a minha família por vontade própria. Eu me dizendo, ah, eu nunca vou colocar droga no meu corpo, nunca vou colocar droga no meu corpo. E tipo, eu experimentei todas. É, o caso que meu batia muito. Aí eu fui pra rua, fiz tudo eu começado a usar droga. Porque eu matei uma pessoa por causa de ciúmes. Eu me arrependo de fazer isso. Agora hoje ela não tá comigo e eu fico com peso na cabeça. Me arrependimento da casa que eu não estou com minha mãe. Fugi de casa, fiquei na rua. Por que você fez? Por causa que eu pus fogo dentro de casa. Por quê? Queria matar meu pai. Porque meu pai batia na esquina.